Fala galera, aqui quem fala é o bom começando mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar vocês aí a como usar o Ableton em uma aula Vou ensinar todos os básicos do Ableton, então já deixa o seu like, se você é novo por aqui se inscreve no canal E a gente tá com servidor no Discord só para Bitmakers, o link tá na descrição do vídeo Então bora lá, primeira coisa vocês vão abrir o Ableton de vocês, o meu aqui ele já tem o meu template é, Se for a primeira vez que vocês estão abrindo o Ableton, ele vai vir um projeto aí demo por padrão. Então o que que vocês fazem? Vocês vão vir em File e New Live Set ou Ctrl N para facilitar o atalho. E a segunda coisa a gente vai vir em Options e Preferences. Ou vocês podem clicar também Ctrl vírgula, que vai abrir as preferências direto, eu prefiro assim. E a primeira abinha que a gente vai mexer vai ser aqui no áudio. Bom, o áudio tem o driver aqui, Audio Device, onde vocês vão colocar aí o ASI, o foral. ou o driver da sua placa de vídeo e tudo mais. Eu tô aqui com o driver da minha placa de vídeo, é, mas vocês podem botar no ASIO também. Isso é mole, eu tenho certeza que vocês sabem. Sample Rate, por padrão, o Ableton vem em 44.100. Eu deixo em 48, por quê? 48.000 Hz, ele já é compatível com vídeo e imagem. 44.100 não é compatível com imagem, então você vai ter que fazer uma conversão de sample rate. E a pessoa que pegar o seu arquivo pode fazer uma compressão e pode perder a qualidade. Então, ó, já vem aqui, deixa por padrão 48 mil. E agora uma coisa muito importante, galera: a latência. A latência é o atraso. Tem aí o seu áudio e tudo mais. É, como eu já tô aqui no meu próprio driver, eu posso botar o meu, a minha latência de input e a latência de output, ela se soma numa latência overall. Então eu tenho 39.7 milissegundos de atraso. E já é uma coisa que o ouvido humano já consegue notar, acima de 20 milissegundos aí, a gente já nota alguma diferença. Então quando você quer gravar, você tem que deixar a sua latência em menos de 20 milissegundos ou 20 milissegundos, 21 também está de boa, é um atraso muito pequeno. Então, vocês vão mexer aqui no Input Buffer Size, ele aumenta e diminui a latência. Ou vocês vão mexer aqui no Output Buffer Size, que é o do Output, né? O áudio que tá passando pro programa e vindo aqui pro teu ouvido. Então, vocês sabem, quando vocês dão play no projeto, ele tá rolando ali, mas você tá escutando o áudio atrasado, é por causa da latência. Ou se você tá gravando, o som tá vindo depois, é por causa da latência também. Então, ajeite isso aí, cara. Ajeita isso aí que vai resolver todos os seus problemas. Bom, outras configurações que é legal a gente mexer é aqui no fill and folder e vocês vão desativar esse aqui em data handling create analysis files ele vai vir como on, vocês deixam como off, porque isso cria um arquivozinho aí que não é necessário a gente, só ocupa mais espaço no nosso computador. Outra coisa, vocês vão vir aqui em plugins, em plugins vocês vão estar tá ativando a opção use VS Two Plugin Custom Folders e use VST3 Plugin System Folders. E se vocês quiserem também botar aí uma pasta personalizada de VST3, vocês ativem essa terceira opção aqui, cara. E o Custom Folder é o seguinte, normalmente o Windows ele tem duas pastas de plugins, que é o Steamberg VST ou só o .VST. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O meu está em Arquivos de programas. Aí ó, a gente tem a pasta Steamberg e tem VST Plugins. Eu deixo nessa aí. Porque a por padrão do nosso computador é a VST. Cadê aqui? Vamos achar. Aqui, ó, VST Plugins. Essa é a por padrão. Então, ó, se não tiver aparecendo algum plugin seu, vocês vão fazer isso aí. Ó. Vocês vão vir aqui, Browse Custom Plugin Folders, arquivos, Disco Local C, Arquivos de Programa, Steamberg e VST Plugins, que é aí uma segunda pasta de VST que normalmente se cria no seu computador. Então, se não tiver aparecendo algum plugin, marca essa opção aqui como ON e pronto. E vamos falar aqui sobre a aba Record, Warp and Launch. Bom, Record são as configurações de gravação que vocês têm aí no lembretor de vocês, cara. Fill type, o que é padrão... BitDeft, quanto maior melhor a qualidade, eu deixo em 24, que já é uma qualidade boa, 32 é uma qualidade superior, porém, vai te custar muito espaço de armazenamento. Então, importante lembrar isso. É, aqui são algumas outras opções que dá pra gente configurar dentro do próprio Ableton, mas eu vou... É, Warps e Fades, cara. Loop Warp Short Samples. Eu deixei automático que quando a gente joga um arquivo de áudio para dentro do Ableton ele já deixa no BPM então para short samples, samples que são menores auto-warp long samples quando o sample é maior quando aí já chega a 1, um, 2 minutos eu deixo como off porque eu prefiro ajustar na mão e default warp mode eu deixo em complex. Bom o resto aqui não é tão importante e a gente tem look e feel que você consegue escolher aqui a língua do seu Ableton eu deixo em inglês e também tem como a gente escolher um tema a gente pode deixar o light light dark eu gosto eu uso esse tema aqui personalizado que é o Discord dark que é um tema que eu peguei de graça eu vou deixar o link na descrição para quem gostou também mas aqui você consegue escolher o seu tema e tudo mais e agora vamos falar sobre o Ableton o Ableton aqui é o nosso programa ele tá ele tem dois tipos de views essa View aqui, que é Arrangement View. E se vocês clicarem Tab, vai vir aqui, que é como se fosse o nosso Mixer. Que essa View eles chamam de... Cadê? Como é que ele chama essa View? Session View. Session View e Arrangement View. Essa é a Session View, que é para quando quer fazer Live, quer fazer Loops e tudo mais. E se aperta Tab, vem pro Arrangement View. Se você for produzir um Beat, cara. Tem gente que gosta de usar Session View, mas para mim é mais... Condiz mais com o que se faz como um beat para estruturar um beat aqui no Arrangement View Mas aqui é como se fosse o um Mixer, cara Esse aqui é como se fosse o um Mixer Então se tu quer ter uma View de Mixer Você coloca essa View Você pode mudar por aqui também, ó. É, Provavelmente minha cara vai estar tá na frente E aqui, ó e você consegue mudar as views. Vamos falar agora sobre os menus que a gente tem aqui em cima tem o TAP, que aqui você escolhe o BPM. Se você clicar aqui, ó, ele vai fazendo uma contagem. E você pode marcar o seu tempo. Simples coisa, simples coisa legal. Aqui você ajusta o seu BPM para quanto você quiser. Aqui, né, é o nosso Time Signature 4 4, ó. Se vocês também clicarem aqui nessa setinha, ele é o Info View. Ele mostra tudo que vocês querem, cara. Olha só que legal. Aqui é o metrônomo. Se vocês clicarem nessa setinha do metrônomo, vocês podem mudar o som do metrônomo. Olha que interessante. Isso é legal também, mas deixo no clássico mesmo. E tem o count in aqui, ó. Que vocês podem contar. É, o, se eu deixar em None, se eu começo a gravar alguma coisa, por exemplo. Ó, ele tá gravando aí. Se eu dei rec, ele já tá gravando. Mas se eu boto o count in aqui em one bar... Ele vai contar uma barra, e aí ele começa a gravar. Para desativar aqui o nosso... Coisa é assim. E é isso, né? Aqui é o Quantize menu. Enquanto você quer deixar o Quantize, eu deixo em barra 16. Esse aqui é o Follow, cara. O Follow é o seguinte, se você dá play em alguma coisa, ele vai seguindo aí a tua barrinha de play. Também. Muito simples, muito legal. Aqui, né, é o Arrangement Position. Se eu posiciono o meu coisa aqui, ele aparece ali certinho onde está a posição do meu Play. Esse botão é o de Play. Esse é o de Stop. Se você clicar nele, ele volta pro começo. Se você clicar... É simples. E esse é o botão de Hack, cara. O botão de Hack, ele começa a gravar. Lembrando que, para gravar, vou ensinar já já, você tem que estar tá aqui com o Arm Record ativado, que é isso aqui, né, essa bolinha vermelha do canal ativado. Você pode ativar mais de uma segurando o control. Marcando as bolinhas que você quer. Bom, continuando aqui. Esse é o midi arrangement overdub. É o seguinte. Eu vou gravar aqui o um midi para vocês. De teste. Vou dar. Do rec. Digito midi. Beleza. Digitei isso aqui. E aí vamos supor que eu quero gravar uma coisa por cima disso. Mas quero manter isso aqui. Aí eu ativo essa opção. E aí eu do Rec, eu boto por cima, ó, eu vou adicionando coisas. Ele não apagou o que a gente tinha e adicionou coisas aqui em cima, ó. Deixa eu diminuir. Pronto. Simples, fácil e legal de se fazer. Continuando aqui, é, esse é o Automation Arm. E quando ele está ativado, você pode gravar automações. Como, por exemplo, volume, né? Uh, vamos botar o nosso mídia aqui de volta. Eu vou gravar uma automação Se eu clico a Aparece A automação E aí eu vou aqui em Track Volume E eu boto para gravar Olha aí, tô gravando minha automação de volume Mas ele gravou em cima do vídeo Automatizei aqui Fiz uma automação simples Com arm record Isso é muito legal cara, eu gosto bastante Bom temos aqui algumas outras coisas, esse é o Capture midi esse é um botão que se você tiver é, dando, você tá dando play aqui e você tá tocando teu piano, se você clicar nesse botão, ele recupera tudo que você criou, cara, isso é muito legal, muito interessante, muito divertido. Esse aqui ó, é o botão de loop, é, a gente tem essa barra aqui que é o loop e o punch record, se a gente bota aqui e ativa esse loop, ele faz o seguinte ó, você tá vendo aqui, ele vai e volta. Ele lupa, cara. Ele é o que lupa. E você pode aumentar aqui para quanto você quer. E vamos supor, eu selecionei aqui esse clipe, eu quero que ele lupe esse clipe inteiro. Ctrl L. Ele já seleciona tudo e lupa tudo aí que eu quero. Também é um atalho bem fácil de se fazer. Vamos extrair aqui algumas abas extras, que a minha cara tá atrapalhando. A gente ainda tem o... Esse, essa canetinha que se a gente ativa uma automação, por exemplo, Mixer, a gente tem a canetinha, ela aparece aqui, a gente pode desenhar. A gente pode desativar o grid com o Ctrl 4 e desenhar de uma forma mais livre. E tem esse botão aqui que a gente ativa e usa o nosso teclado como um teclado MIDI. Então, o A, S, D, F, G, H, J, vão ser as teclas, as teclas brancas. W, E, T, Y, U vão ser as teclas pretas do teclado e X e Y. Ele vem aqui e sobe uma oitava, diminui uma oitava. Aqui também a gente tem o MIDI, que é Mipping, MIDI Mapping, que a gente pode mapear o nosso MIDI, né? Tipo, botar algum atalho para controladora. O que também a gente cria atalhos, como por exemplo, eu boto aqui, isso aqui vai ser o J. Então. Eu vou desativar o que? Agora, quando eu clico J, ele desativa o meu canal. E quando eu clico J, de novo, ele ativa. Então, você consegue criar atalhos com o Webletor assim. Abre o que? Seleciona o parâmetro que você quer. Vamos supor o panorama aqui. Eu boto e eu clico em P. E eu clico em que? De novo, e já está mapeado. Então, eu vou ficar mexendo nele por aqui. Se vocês querem salvar vários atalhos já de padrão, vocês criam os atalhos no projeto de vocês, vem em File e vocês vão dar aqui é, Save Set as Template ou Save Set as Default Set, que aí ele sempre vai abrir por default assim. Uh, aqui é o nosso CPU Meter, ele consegue ver aí é, o quanto está sendo usado do nosso CPU, então é bastante legal. Bom, esse, esses dois botões aqui, eles ajeitam o nosso projeto. É, por exemplo, se eu tiver com tudo fechado aqui, ó, eu quero botar de volta, eu venho, clico neles, ele se ajeita para onde está selecionado. Mas, aqui, esse botãozinho Set, ele adiciona aqui um marcador, se você der Ctrl R, você pode botar um nome, tipo, parte 1. Clica em cima dele, e deleta. Ó, esse botãozinho aqui é o Automation Mode, ele abre mais você clicar A, cara, ele já vem com o um atalho. Eu botei o um atalho para ser A, né? Então, quando eu clico A, ele já vai e abre o Automation Mode. E aqui você congela as suas automações. Então, você não consegue alterar suas automações. E bom, vou ensinar para vocês, galera, a como gravar voz. E é muito fácil gravar a voz no Ableton. Ctrl T, você cria um canal de áudio. E aqui no nosso canal a gente tem algumas configurações. É, aqui fica o nosso input. Eu vou botar no input 1. E aqui a gente tem três modos. O in... Tá, in, tá vendo? Que eu, que eu, eu vou até, até desativar, desativar. Porque a gente se escuta no in, a gente consegue se escutar. Então, quando o cara fala assim, mano, eu quero me escutar. Você deixa no in ou você deixa no... No alto. Mas o alto você, o alto você só, só se, se escuta... Se escuta. Quando você ativa essa bolinha vermelha, que é o Arm Record, o e um, você consegue se escutar independente disso. Ele vai, você vai estar se escutando a todo mundo. O alto não, o alto só você só se escuta com o Arm Record. E o Off, mesmo com a bolinha aqui, você não se escuta, mas ele grava. Então vamos deixar no Off para ser o melhor exemplo. E eu ali com o Arm Record, eu venho aqui, clico no nosso Arrangement Record Button. E como vocês podem ver, eu tô gravando aqui o meu áudio. Ele tá aparecendo para vocês. E gravei. E ó, eu dou play neles, ó. Vou dar play. E como vocês podem ver, eu tô gravando aqui o E vocês podem se escutar. Cara, muito simples de gravar. Muito tranquilo e muito bom. E aqui a gente tem o nosso arquivo de áudio. Aqui, ó, você pode botar um fade in. Fade out. Se você seleciona Ctrl E, ele corta um pedaço. Ctrl-Z volta, Ctrl-X já corta direto, você pode selecionar uma área e clicar em zero também, que ele desativa o clipe, ele não tira, você pode ativar de novo. Se tem dois áudios, você pega um lado, arrasta ele para o lado do outro áudio, ele cria aí o crossfade. Então, cara, tem muitas funções boas de edição, você clica duas vezes, ele abre essa sabinha aqui embaixo. Que tem os detalhes do áudio, que tem todas as informações do clipe. E aí você pode deixar o ERP da forma que você quiser. Você pode alterar o ganho aqui, aumentar e diminuir. Aqui você pode mexer no pitch. E tudo mais, cara. Aqui, se você clicar nesse botão, você dá reverse no áudio. Então o meu áudio vai ficar assim, ó. Ele, entendeu? Mexendo coisa. E tem o edit também, que você consegue editar aí o seu sample e tudo mais. Mas enfim outras coisas. Tem a sabia envelopes aqui, que você também consegue fazer automações dentro do piano roll. Vocês vão clicar, selecionar o um envelope, aí vocês podem ver aqui em track volume. Se você clicar B, criou a canetinha. Ctrl 4 desativou o grid. Vocês veem e fazem automações. E aí vai vir ó. Ele, tá... ele cria automações, entenderam? Muito fácil, muito simples. É... E é isso, se você desativar, você clica aqui de novo em áudio, sumiu as coisas. Aqui você escolhe o parâmetro, você pode escolher parâmetros do clipe. E se eu abrir aqui um... um VST, eu vou abrir um equalizador, por exemplo. E vamos voltar aqui na nossa View. Ó, vocês podem selecionar EQ8 e aqui tem todos os parâmetros do EQ que vocês podem automatizar já dentro do Piano Roll. Mas se vocês clicarem em A, vocês podem selecionar aqui o parâmetro que vocês querem. E... Mexer aí em qualquer outro parâmetro também, cara. A automação no Ableton é realmente muito boa. Uh, mas enfim, queria mostrar mais isso aí para vocês, que é muito fácil fazer automações no Ableton. Agora, eu vou mostrar para vocês como gravar MIDI. Também é muito simples. Eu vou ativar aqui o meu teclado. Vocês vão estar com isso ativado aqui. E gravou. E ele grava o seu midi também, clicou duas vezes, ele abre o Piano Roll. Se vocês também não têm, não querem gravar assim, vocês... deixa eu desativar aqui o grid. Vocês podem vir, selecionar a área que vocês querem, Ctrl Shift M. Cria aí um midi clip, clicou duas vezes, ele vai abrir a sabinha do Piano Roll. E vai aparecer aqui o seu Piano Roll, e eu vou explicar agora sobre o Piano Roll. Bom veia vocês podem criar uma caneta que vocês podem criar várias notas vocês virem aqui na pontinha direita da nota e arrastar ele vai indo com grid aumenta a nota também funciona para a parte da frente aqui embaixo fica o nosso velocity você pode mexer nela aqui assim ó você seleciona a nota ou se você não selecionar nada você vem aqui em cima pega que você quer e mexe ou você pode vir com um alt selecionado em cima da nota e se você for para cima você aumenta com o mouse se você for para baixo você diminui também é muito simples e como mudar o grid bom galera existem duas formas clica com o botão direito em cima do piano roll e como vocês mexerem no grid aqui aí um barra quatro, uh, triple grid e aí vocês mexem aqui o triple grid por aqui Desativei. off vocês desativam porém eu prefiro mexer no grid assim, CTRL 1, você vai aumentando o teu grid, botando mais divisões, CTRL 2, você vai diminuindo, tá vendo ali que tá diminuindo? CTRL 3, você ativa as triplets, CTRL 3 de novo desativa e CTRL 4 desativa o grid, CTRL 4 ativa o grid de novo. Isso serve tanto no piano roll, quanto nessa área principal. Vocês podem fazer a mesma coisa. É só selecionar a área e fazer isso. Não tem erro. E bom, vamos, vamos lá saber mais algumas coisas aqui do Piano Roll. Piano Roll tem o Clip, que você pode desativar ele aqui. aqui tem algumas informações do seu Clip também. Que você pode mexer no... Aumentar ele ou diminuir por aqui. É, mas vamos deixar ele como é que ele estava mesmo. Aqui ó, onde abriu uma setinha você pode dar zoom ou você pode selecionar a área que você quer. E dar um zoom, não um zoom aqui funcionando, mas tudo bem. Você vem aqui, aumenta, diminui. Para baixo você aumenta, tem que, você tem que vir aqui, tem que estar tá aparecendo essa lupinha, aumenta e diminui. Tem aqui, Notes, que é o seguinte. Se você selecionar tudo, arraste seleciona, ou Ctrl A, você seleciona tudo, dividido por dois. Você diminui, e aí o que era. Opa, apertei duas vezes. O, o original era assim: ó. Você vai, divide por dois, e aí se você clicar no vezes dois, ele aumenta. Muito legal, muito simples. Você pode usar o reverse também, que ele vai reverter suas notas. Cliquei em reverso do tempo original. Inverte. Ele vai inverter. Legato. Uma ponta. O final de cada nota vai ligar no início da outra. E o Duplicate, né, cara? Ele vai duplicar aí o teu compasso. E aqui, ó. Você pode botar uma, um Randomize Range. E dar um Randomize aqui, ó. Deixa eu selecionar tudo. Randomize, ele vai randomizar o seu Velocity. Eu posso botar também aqui, e eu posso botar um range para cima ou para baixo aí você dá o random mais. Ele vai vir de forma randômica. E também tem aquela mesma coisa dos envelopes, que é automações aqui dentro do piano roll, que nem no áudio é a mesma coisa que eu expliquei. Aqui tem tudo, midi Control também, pitch Band, aqui que você faz os slides. E também tem um negocinho chamado Note Expressions, que ele foi introduzido no Ableton 11. Galera, o Zoom não estava funcionando naquela hora, porque eu estava com o meu mouse keyboard ativado. Então, ó, se vocês selecionarem aqui, vocês conseguem dar Zoom também. Clicou nesse botãozinho aqui, voltou a aparecer o que a gente queria. E aí tem essa abinha de Pressure e Slide, cara. E vocês podem... Tá mexendo aí da forma que vocês acharem melhor então, Vocês podem vir aqui, mexer no Pressure Slide E tudo mais Vou não aqui, ó Criou, e vai, mexe Tem o Slide também, ó No Slide, aí no Pressure Entendeu? Eles dão vários efeitos, são coisas novas Nem né? todos os seus plugins são compatíveis Então não vou me aprofundar muito nisso Bom, galera, outra coisa que eu queria falar para vocês eu ensinei como criar um canal de áudio, mais um canal mídia Ctrl Shift R, não, Ctrl Shift para criar um outro canal mídia Ctrl Shift T, ele vai criar um canal mídia, ele vai vir vazio e se vocês querem abrir outro canal aqui neles, se vocês quiserem abrir um plugin vocês vão vir aqui no browser de vocês do lado Clica duas vezes com o canal selecionado, ele vai abrir o plugin aqui embaixo nessa abinha. Se ela não tiver aparecendo, vocês vêm aqui e arrastem. Ou tem um atalho também para abrir isso aqui. Para vocês criarem aqui fica o nosso canal master. Que a gente pode ver tudo, abrir ele aqui, tem todos os inputs do nosso canal master. E tem os return tracks que são efeitos. E a gente coloca um reverb aqui, por exemplo. Uh, eu vou colocar um reverb. E aí vamos supor que eu quero botar um reverb aqui no analog. É, tá vendo esse Infinite? Ele é pro send de 1. Então a gente vai vir aqui e vai botar. Ele dá aí um reverbzinho pra gente. É, deixa eu aumentar esse reverb. Pra vocês sentirem mais. E aqui eu ajusto o nível do meu reverb. E... É simples, se não tiver aparecendo é porque ele tá muito pequeno, cara. Então você, é só você abrir um canal assim que vai aparecer o, a, o Send para você enviar por ali. Muito simples, muito legal e muito bacana. Outra coisa legal, cara, que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vamos supor que você tá com um canal com muito efeito e tá começando a dar muita latência. Cara, se você bota o seu mouse em cima... Do, do plugin aqui nessa parte de baixo Olha ali nessa abinha aqui, ó Latency, 32 samples, 0.67 milissegundos Você consegue ver quanto de latência isso adiciona ao seu projeto Cara, isso é muito legal É muito legal descobrir isso essa semana Então vamos explicar algumas coisas aqui do nosso, né Do nosso porta plugins, que eu gosto de chamar assim Aqui, você liga e desliga o plugin, eu tô no errado. Aqui você liga e desliga o plugin. Se eu desligar, ó, ele não vai tocar. E tudo mais. Aqui você salva um preset, por exemplo. E aqui você consegue trocar os presets. Então abre aqui uma analog. Eu vou botar esse Basic Silk Rock. Eu não gostei, vou voltar pro normal. E eu vou adicionar aqui um outro plugin também. É um plugin que não é nativo do Ableton. Ele abre dessa forma aqui, né, cara? E assim não é muito legal Eu não consigo ver nada Então eu clico nessa chavinha de fenda Ele abre Cliquei de novo na chavinha de fenda Ele fecha Aqui se você clicar nessa seta aparece alguns parâmetros Mas eu sinto que não me ajuda em nada Então eu prefiro abrir o plugin Aqui Dessa forma É muito simples Muito fácil E muito legal, cara uh, Você pode clicar aqui nesse botão para abrir e fechar essa aba O Show Hide Detail View Ctrl Alt L Ele abre e fecha Pra gente, ó, como eu tô fazendo E você, tipo assim, vamos supor, cara Botar milhares de plugins aqui Só pra fazer um teste com vocês uh, Porque Chega um momento, cara, que ele Começa a... Você, se você clicar Shift vir aqui com a rodinha do teu mouse Pra cima e pra baixo, você consegue mexer aqui Porém Você consegue mexer, mexer aqui também, cara, ó Nessa abinha aqui no canto Vocês veem que tá com o... O nosso Detail aqui, né? É... o Detail View E se você clicar aqui, cara, ele abre... O nosso Piano Roll, cara, isso é muito bacana, muito legal Aí é um atalho pra quem quiser fazer as coisas mais rápido, trocar de um e outro, tipo... Tô aqui no Piano Roll, pá, vou ver um efeito, pá, cliquei aqui, já abriu o efeito Cliquei de volta, voltou no Piano Roll Isso é muito legal e agora vamos falar sobre o nosso browser. Se ele não estiver aparecendo, vai ter essa setinha aqui. Vocês vão mostrar o browser se vocês querem aumentar ele. Vem aqui. Puxa para o ladinho. O browser normalmente ele só vai vir com Categories e esse Places. Aqui em Categories, vocês vão clicar em Edit e vocês vão ativar ou desativar isso. Se eu desativo, ele some com as minhas tags. Eu gosto de ativar todas as tags aqui que eu organizo as minhas tags. Então, ó, Edit... Bota isso tudo aqui. Se não tiver aparecendo plugins, então provavelmente isso está desmarcado. Então você não consegue achar seus plugins. Vocês vem, edit, marca o plugin e done. Show de bola. Cara, e aqui em plugins vão estar tá os seus plugins, separado por VST3 ou VST2. E é o seguinte, cara. Quando você clica com o um botão direito em cima do seu plugin, ele vai ter as tags aí que você criou. Você pode dar clear color com zero, se você tiver selecionado em cima dele aqui. Você vem e dá um Clear Color, ou você pode selecionar a cor, como vermelho é 1, um, o laranja é 2, o amarelo é 3, esse ficava no 7, que é a minha aba de utilidade. É, então, eu gosto muito de marcar meus plugins e dividir por utilidade, drums, instrumentos, master tools, mix effects, mixing tools e criativos. Então, cara, isso me ajuda muito a me organizar, eu faço com tudo aqui no Ableton, vocês podem fazer isso também. Agora aqui em categories vocês têm Sons, que são coisas padrões do Ableton, né? Coisas de fábrica, drums também. Aqui que fica o seu Drum Hack, que eu não falei sobre ele. Eu vou até falar. Ctrl Shift T, abrir um canal MIDI. Vocês vem aqui. Drum hack. E. Cara, o Drum Rack, ele funciona igual no Step Sequencer. Criou aqui o seu coisa e você vai botando. Sons de bateria, vamos botar esse 5.5 Core Kit aqui. E ele vai vir todos os seus sons. E quando você abrir o Piano Roll, ó, vocês podem ver que ele vai ter vários instrumentos diferentes. Deixa eu mutar esse aqui. Vai vir assim. Ó. É simples. Bateria no Ableton também muito simples. Não tem erro, não tem mistério. E é isso. Aqui é Instruments, Audio Effects, que são os... Padrões. Os instrumentos são os, os padrões, né? Os nativos do Ableton estão aqui. Audio effects estão os nativos do Ableton também. Midi effects, cara. Aqui tem midi effects. Então você consegue botar um arpeggiator aqui. Enfim, efeitos midi. Max for Live, que são efeitos do Max for Live. Que eu vou ouvir falar isso em outro vídeo, que é muito legal. Plugins, que ficam seus plugins, né? Que você pode vir aqui em VST, VST3. Clips que são clipes aí salvos, samples, grooves também, que é uma parte mais avançada do Piano Roll, e os templates que você tem, cara. Então se você criar vários templates, eu tenho o um template podcast aqui, que é antigo, que eu acho que nem é meu isso, que é do próprio Ableton. Uh, e tem places, cara, que ficam os packs aqui dos, do Ableton, ficam aqui, ó, tem todos os packs que eu posso baixar, que eu tenho direito, eu vou tá até dar uma explorada nisso tem o Cloud aqui que é a ligação com o Ableton Note que é o um aplicativo do celular, User Library que são presets que a gente salva, clips, grooves, essas coisas. Current Project tem aqui todas as nossas informações dos, dos projetos, ó, aquela. Gente, a bateria. Parece até Russo isso aí. É, foi aquele clipe que eu dei reverse, ele fica salvo o que tá gravado também. Então, exclui alguma coisa não saber achar current project samples recorded. E se você clica aqui em add folder, você vem aqui e pode adicionar uma pasta, cara. Vamos adicionar uh, essa pasta aqui, por exemplo, essa pasta de free samples que são os meus samples grátis que saíram esse mês, eles estão no meu Gumroad, que o link tá na descrição. Então, é aqui que vocês Adicionam drum kits e tudo mais. Eu tenho uma pasta aqui que é os bom kits, que eu boto todos os meus kits. E é isso, cara. É isso, é simples, é fácil. Se você quiser ouvir preview de alguma coisa, só clicar aí em cima que você consegue. E se você quer abrir algum áudio aqui, clica duas vezes, e ele vai te. Ele vai abrir o, sam o Simpler para você, se você clicar com o outro dedo aqui, ele abre o Sampler, que ele é mais já desenvolvido. Use o Sampler quando você quer usar 808. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, muito bem explicado. E regravar esse vídeo, porque eu deletei o primeiro vídeo, eu acho que, mas eu acho que esse ficou até melhor, eu falei de mais coisas. Então, cara, deixa o seu like aí, o canal tá voltando. Links na descrição. Discord dos Beatmakers e o meu God Road, que tem os meus free samples aí que vocês podem pegar. Cara, espero que vocês gostem, que vocês tenham aprendido e que vocês usem qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Um beijão e até a próxima.